E aí, rapaziada, beleza? É... Mas fazendo mais um vídeo para pra vocês, hoje a gente tá indo ali no Pacaembu no encontro de carros, mano. Carros, tipo, o HD que tá levando a gente, falou que o bagulho é, é, é da hora. A gente não sabe se vai tá mil grau ou não, a gente vai mostrar aí pra vocês como é que vai ser, tá? Tá eu, o HD, minha irmã. E a mano? Então, a gente vai lá, mano, é... ver se... Ah, ver o que vai dar. Então depois nós volta aí e comenta com vocês se for legal ou não, beleza? Tamo junto, até daqui a pouco. Valeu!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 mm ding ding gente, chegamos aqui no estádio do Pocay vocês viram o que aconteceu aí, né? né? Alguém ficou em choque. Lógico. Moça, <risos> <Lógico. risos> dá sua sua opinião. Minha opinião é que eu sou bologna e não gosto. Tá, agora a opinião, é a opinião do, do Brian, do O'Connor. O'Connor? O'Connor? <risos> <O 'Conner. risos> O, o Conner preto. O Conner. O Conner. Oh, ele, não, ele tava sendo um cone agora, o um cone. Brilha, brilha. E aí, o que, que você achou? O que, que aconteceu ali? O carro é automático. Tá, o carro Mas foi é automático. Da hora, foi da hora, foi da hora. Mas pergunta pra namorada dele também, se não tremer as pernas. Você curtiu, não, curtiu não curtiu? Deu, deu uma tremidinha assim de leve. Mas assim. curtiu, não curtiu? Ah, muito não. É, então, ou seja, tá a claro. gente é tudo bem, deu um sabe como é? Né? Filho, filho. É, assim. Pequenininho. E a gente chegou, mano, aqui é o encontro, aqui, a rapaziada, acho que também já tá tudo chegando. Tem alguns carrinhos ali, ó, show, top, tá massa, hein? A tia do hot dog o acabou Fernando de chegar. O parar do lado do hot dog, não, ele com fome, tá? é. Mano, vou fazer o quê, velho? Eu saí de casa e nem comi é isso, ainda, viado. É o primeiro encontro que eu tô participando, a Amanda, é também o primeiro encontro de carro que ela vai, né, mano? Mô, deixa eu mandar uma foto. E, mano, vamos lá, depois eu vou mostrar um pouquinho mais, a gente vai ver se enche o bucho ali. Ó, oh, tô... você tá querendo mesmo? Não, filho, ele é passou a cara. Quem vai pagar é vai pagar hoje é o HD também. Hã? Porque ele fez tá a gente, ele... ele fez a gente gorfar. Basicamente, tá Esse aqui tá, filho, que tá com Pedi um achinho. Oi. Pedir Ah. Não tô falando. Acho que a gasolina... Acho que a gasolina do... do, do, do... <risos> foi Pô, ninguém... Aqui ninguém bate. Vixe! Já falhou, já viado. Já... O HD só... É que eu não peguei a filmagem, mas ele correu lá ganhando ganhou de todo mundo agora há pouco, né? Foi tá o outro, Foi, caralho. É que a, a gente não filmou, mas... A dentro. gasolina, acho que entrou até na reserva. O cara chegou. Nossa, por que eu podia fazer um Gente, vocês perderam aí o. O cara que.. Fala, Hudson, quem foi que passou? O Civic. O cara do Civic passou e reconheceu. Isso ele foi, reconheceu, né? não reconheceu? Reconheceu o carro do Hudson, mano. Não, mentira, ele falou assim, eu acho que foi isso que eu deu um. Foi isso que eu deu um. Ah, do JDM. Cara, o cara reconheceu. Curta, não tá seguindo aí ah, Nossa, também é o único subar que tá no bagulho, cara. É. é difícil de repente. Né? Eu HD foi bem sentimental, ficou meio rápido porque o cara passou. Ficou olhando pra ele. Você ia xingar ele, HD? Não. Não. não. não. não. Acho que vai ter uma corridinha. Acelerando, acelerou ah, o boi. Ah, É o titio cave, caralho. Fê, se dá pra falar eu quero... Hã? Já vai ficar desse barulho aí, né? O Luzinha não fica? Não fica. Ai, mas como Olha o silvizão. Chegando... Chegando mais uns... uns Os loucos. Eu vou comprar um deles, É baratinho, Fê, esse daí, cara. Esse daí, ó. Primeirinho, ó. Pega ele, caralho. A Corolla é o que tava acelerando. Não, é Corolla não. Não, é Audi. Não, que acelerou lá preto? É, ele tava ali. Não, ele tá é, falando ele que, tá que tá virando ali. aqui, ó. Acho que não é o não. dele naquele ali. aquele ali. É Audi ou é o 5, é o Fit. Where and herrings, docks and fairies, tell me where it's empty. Tax dollars. to